Hoje em dia não dá para ficar sem um bastão de LED na hora de fotografar, principalmente para você que faz ensaio externo ou até mesmo interno e não sabe se a condição de luz que você vai ter no local é boa. Hoje eu vim mostrar para vocês esse bastão de LED aqui, que é uma exclusividade da Worldview. que não sai da minha mala mais é o bastão de LED, né? Não dá para fazer ensaio externo ou até interno mesmo sem estar tá utilizando um bastão. Porque você não pode contar apenas com a luz do local para poder fazer os seus ensaios, para fazer suas fotos, né? Agora falando um pouco das especificações técnicas desse bastão, ele tem 4.000 mAh. Aqui na base você vai encontrar cinco botões, né? Que vão controlar é, o liga e desliga. Aqui você vai encontrar os botões de cor, né? Ele vai de branco até o bem amarelado. E aqui embaixo a intensidade da iluminação. Vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui embaixo você controla a intensidade. Então aqui é o mais leve, né, possível. E aqui você controla a intensidade para ficar bem forte. Em cima vai do amarelo, né? Vou mostrar aqui na minha mão. Aqui ficando bem, bem amarelo. E até o bem, bem branco. Né, que fica com um tom mais azulado. Ele é bem leve e bem resistente. Aqui você pode colocar na mala sem ter medo de quebrar, porque essa parte aqui é feita completamente de metal e aqui você tem um revestimento na ponta para não estar tá enganchando em nada e acabar quebrando. Com esse bastão você pode fazer diferentes tipos de iluminação no seu modelo e dar cada vez mais drama à sua cena. Vocês podem ver que conforme eu vou passando né, o bastão por diversos locais, o tipo de cena que você quer, pode criar, vai se modificando. né? E você também pode estar usando um rebatedor para deixar a luz cada vez mais suave e ele vai funcionar aí com um softbox. Eu tenho aqui um rebatedor bem grande, se você apontar para ele, vocês podem ver que ele vai dar uma luz mais suave no meu rosto. Aqui como vocês podem ver, eu adicionei ele a um tripé e coloquei um softbox para deixar a iluminação um pouco mais suave. Eu vou mostrar para vocês umas fotos que eu fiz com esse bastão ali na Avenida Paulista e com certeza se eu não tivesse esse bastão não teria como fazer esse tipo de foto. A iluminação do local não é tão boa, então você às vezes não tem uma luz focada na sua modelo e às vezes você quer uma luz a, atrás, né? mas a luz que, que você queria ter na sua modelo você não tem. Então com esse bastão de LED você pode ter uma luz focada na sua modelo enquanto deixa as luzes de trás ali para fazer aquele efeito boca bem bonito. E se você estiver fotografando sozinho, você pode estar tá levando um tripé para estar tá colocando o seu bastão nele e não tendo problema de ter que segurar o bastão enquanto fotografa. E se você precisar, você pode estar tá levando um Power Bank para carregar ele enquanto fotografa, porque como eu disse para vocês, a bateria dele é interna e você pode estar tá carregando com o um cabo USB. Então se você estava procurando um bastão, com certeza essa aqui é a hora de levar o seu bastão de LED para casa.